Cheio de ideia, eu já falei pra ele, faz uma Faz de qualquer jeito, mas faz Pra ter é seu, na segunda você melhora Primeiro você se garante, é seu Na segunda você melhora, porque se alguém faz E você faz em seguida, ou oh, copiando outro não sei é o que, ideias mano. iguais surgem a todo momento o Oportunista tem que ser tem que ser oportunista Fazer o quanto antes e é seu Mano, nós temos ideias iguais, né, que às vezes você fala assim Nossa viado ele me manda os bagulho dele, tipo, anotado há não sei quanto tempo atrás, eu mando pra ele e os bagulho batem, igualzinho assim. Eu falo, mano, qual que é a briga? Que louco. Né? E... É porque vocês têm a mesma sintonia, né? cara ah, é Criou junto. <risos> né? E a gente sempre se ajuda, né? Vocês são amigos desde quantos anos? Vixe, 2002. Um? Eu, eu acho que eu tinha quatro. Você tinha pirralho. Você tinha sete. Mano, foi um bagulho de louco. Tipo, eu. eu... Ah, eu... nossa, é muito engraçado é, essa história. Essa história é bizarra, mano. Eu era criançona. Nunca tinha arrumado uma briga na rua. Sempre fui de boa, mano. Sempre fui tranquilão. Aí eu tô no bairro novo, tinha acabado de me mudar. Falei, vou dar uma volta, né? Em choque. Eu era emo, cabelão aqui. O Igão... Puta, eu queria muito aquela minha foto com a roupa do Gorilas. O Igão que como eu... que era, criança? <risos> Gordão ou magra? era magra? Só Ele o ET pirulito. do Panamá. Já viu o ET do Panamá? <risos> Todo errado e a barriga grande. A boca é grande. aberta na pedra. Sabe? <risos> e desproporcional. Eu saí Sim. na rua pra dar uma volta, né? Cabelão aqui, pá, roupinha do gorila. O Júlio era muito revoltado. Comprava sabe o cara na... que tem cara de... Puto, o cara era muito puto. É adolescente. Eu tinha medo, hein? né, mano? Eu morava lá no, no Dabril, sempre foi muito embaçado lá. Minha mãe botava medo em mim. Cheguei numa outra quebrada do nada, falei, mano. Aqui deve ser igual a fita aqui, né? Deixa eu vir suave. dava assim. Devia ter uns 7, 8 anos. Eu andava com a cara fechada, mano. O Igor já tinha passado várias vezes na porta da minha casa assim. É, o cara me fitava, mano. E aí o Igor, eu, eu tinha um murinho que eu ficava lá em cima de casa assim. Eu ficava em cima, no topo da casa, assim, no telhado assim. <risos> Parecendo um gato. Fica um gato. Aí o, o, o Igor passava e ele ficou assim, ó. Não, e, e é, isso, mano, isso parece que eles eram mó grande. Não, 7 anos e 6 é, Dois ó. imbecil, mano. Dois imbecil. Sim. E aí um dia eu dando um rolê na rua. Passo numa vielona lá. Quando eu chego na Viela, tá ele arrumando treta com outro moleque, com outro Igor. Os dois saindo na mão. Pá, ali, mó discussão. E eu, qual que é a fita, mano? Cheguei lá do nada, os caras, ah, mano, e gi oh Ali, caralho, mano. Eu nem lembro por que que eu bati nele, o que que ele me falou. Não sei, acho que você só, Mas só foi eu, com a minha Mas aí eu fui cara. lá, arrebentei o outro cara, <risos> junto comigo... Aí ah, no é? que eu vi, Você viu, você olhou, tocou seu coração, vou ajudar esse cabeçudo dele. acho que ele... você era mais tranquilão também. Eu fiquei com um dota, ali. Eu, eu era mais que velho, que eu, eu, fui, velho. eu era mais velho. E eu vi ele novão. Eu era mais velho, agora ele empatou comigo de é. idade, ele chegou. Você <risos> ficou um tempo aí. <risos> na, numa numa, cápsula. Eu me um tá numa ali, cápsula. Aí congelei um pouquinho ali. Aí eu... tá empatado agora. Capitão América. E aí eu vi ele mais novinho ali, e acho que o cara também era mais velho, né? O Igor, mano. E aí aqueles caras mais velhos que pegam você pequenininho. Mas não era forgadinho, era forgada. Era. Pum, cheguei já arregaçando. Tá, e o Igor veio comigo. Tum, tum, o moleque <risos> saiu. Ai, mãe, correu, vai pra casa. E aí, e daí vocês aí, a gente começou a virar outro, amigo, falou, é mano. Nóis. É, sim. Você olhou pra ele e falou: Meu Deus. É, aí, mano, aí tipo, foi uma fita de todo dia um ir na casa do outro. Tanto é que uma vez eu fiquei, juro por Deus, três dias sem ir na casa dele, sua mãe me ligou. Falei: Igor, tá acontecendo alguma coisa? Você não vem aqui? Vem cá, minha mãe adorava. <risos> que da então, hora. Vem cá, mano. vem cá, passa aqui. Vem cá comer um bolo. Minha mãe tinha um. Puta, minha mãe lá no bairro lá. Ela tem o pão dela que é famoso, né? Nossa, é rocambola. Caralho! Rocambola de calabresa. No bairro? bairro? rocambole Quando ela de passava lá, lá, essa aí sabe fazer um pão? Ela é conhecida. A minha pela mãe rocambole. que cozia calabresa. Mas por quê? Ela, ela vendia? Não, Não. ela distribui. Que ela Vim faz, vizinha, ela, faz ela, ela, ela vai lá comprar massa, ela fala, eu vou comprar três massas, porque os vizinhos adoram, vou dar pros vizinhos. Ela gosta de, tipo, ah, ela vai lá, foda. tá aqui ah, o rocambole. ela and que bole. cozinha, gosta de ver o povo comendo e falando, nossa, E todo que mundo delirio. elogia, não, o rocambole da dona Cida Até minha mãe Deus. que cozinha pra caralho, minha mãe fala assim, ó, <risos> não sei fazer... fazer do jeito que a Cira faz, não sei fazer. Eu falo, caralho, mano, o bagulho é muito bom. E o pudim de amendoim, parça. Não, o pavê. pavê, pavê, pavê de amendoim, de amendoim o pudim dela é com, com, com raspas de coco. Coco, isso. Dona Círia é embaçada. E o, e o beijinho? <risos> e o beijinho? O beijinho dela era demais. Nossa. É, e o sorvete é... da sua tia Lúcia. Nossa, só tem coisa boa tia Lúcia. lá na família. Tia um um O povo sabe cozinhar Tia Lúcia lá. tava lá com ela ontem, maravilhosa. Nossa, ela é zica.